capítulo 41 A alucinação E era verdade Entrei apressado achei Virgília ansiosa mau humor fronte nublada A mãe que era surda estava na sala com ela No fim dos cumprimentos disse-me a moça com sequidão Esperávamos que viesse mais cedo Defendi-me do melhor modo Falei do cavalo que empacara E de um amigo que me detivera De repente morre minha voz nos lábios Fico tolido de assombro Virgília Seria Virgília aquela moça Fitei-a muito E a sensação foi tão penosa que recuei um passo e desviei a vista tomei a olhá-la as bexigas tinham lhe comido o rosto a pele, ainda na véspera tão fina rosada e pura aparecia-me agora amarela estigmada pelo mesmo flagelo que devastara o rosto da espanhola os olhos, que eram travessos fizeram-se murchos tinha o lábio triste e a atitude cansada. Olhei-a bem, peguei-lhe na mão, e chamei-a brandamente a mim. Não me enganava, eram as bexigas. Creio que fiz um gesto de repulsa. Virgília afastou-se, e foi sentar-se no sofá. Eu fiquei algum tempo a olhar para os meus próprios pés. Devia sair ou ficar. Rejeitei o primeiro alvitre, que era simplesmente absurdo, e encaminhei-me para Virgília, que lá estava sentada e calada. Céus. Era outra vez a fresca, a juvenil, a florida Virgília. Em vão procurei no rosto dela algum vestígio da doença, nenhum havia, era a pele fina e branca do costume. Nunca me viu? Perguntou Virgília, vendo que a encarava com insistência. Tão bonita, nunca. Sentei-me, enquanto Virgília, calada, fazia estalar as unhas. Seguiram-se alguns segundos de pausa. Falei-lhe de coisas estranhas ao incidente, ela porém não me respondia nada, nem olhava para mim. Menos o estalido, era a estátua do silêncio. Uma só vez me deitou os olhos, mas muito de cima, sou erguendo a pontinha esquerda do lábio, contraindo as sobrancelhas, ao ponto de as unir, e todo esse conjunto de coisas dava-lhe ao rosto uma expressão média entre cômica e trágica. Havia alguma afetação naquele desdém, era um arrebique do gesto. Lá dentro, ela padecia, e não pouco, ou fosse magoa pura, ou só despeito, e porque a dor que se dissimula dói mais, é muito provável que Virgília padecesse em dobro do que realmente devia padecer. Creio que isto é metafísica. Capítulo 42 Que escapou a Aristóteles Outra coisa que também me parece metafísica é isto. Dá-se movimento a uma bola, por exemplo, rola esta encontra outra bola, transmite-lhe o impulso, e eis a segunda bola a rolar como a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama Marcela, é uma simples suposição, a segunda, brás Cubas, a terceira, Virgília. Temos que Marcela, Recebendo um piparote do passado rolou até tocar em Brascobas o qual, cedendo a força impulsiva, entrou a rolar também até esbarrarem. Virgília, que não tinha nada com a primeira bola, e eis aí como, pela simples transmissão de uma força, se tocam os extremos sociais, e se estabelece uma coisa que poderemos chamar. Solidariedade do Aborrecimento Humano Como é que este capítulo escapou a Aristóteles? Capítulo 43 Marquesa, porque eu serei marquês? Positivamente, era um diabrete virgília, um diabrete angélico, se querem, mas era ó, oh, e então... E então apareceu o Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático, e todavia foi quem me arrebatou Virgília e a candidatura, dentro de poucas semanas, com um ímpeto verdadeiramente cesariano. Não precedeu nenhum despeito, não houve a menor violência de família. Dutra veio dizer-me, um dia, que esperasse outra aragem, porque a candidatura de Lobo Neves era apoiada por grandes influências. Seide, e tal foi o começo da minha derrota. Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves, a sorrir, quando seria ele ministro. Pela minha vontade... Já, pela dos outros, daqui a um ano. Virgília replicou. Promete que algum dia me fará baronesa. Marquesa, porque eu serei marquês. Desde então fiquei perdido. Virgília comparou a águia e o pavão, e elegeu a águia, deixando o pavão com o seu espanto, o seu despeito... E três ou quatro beijos que lhe dera. Talvez cinco beijos, mas dez que fossem não queria dizer coisa nenhuma. O lábio do homem não é como a pata do cavalo de Atila, que esterilizava o solo em que batia, é justamente o contrário. Capítulo 44 Um Cubas meu pai ficou atônito com o desenlace, e quer-me parecer que não morreu de outra coisa. Eram tantos os castelos que engenhara, tantos e tantíssimos os sonhos, que não podia vê-los assim esboroados, sem padecer um forte abalo no organismo. A princípio não quis crê-lo. Um Cubas um galho da árvore ilustre dos Cobas. E dizia isto com tal convicção, que eu, já então informado da nossa tanuaria, esqueci um instante a volúvel dama, para só contemplar aquele fenômeno, não raro, mas curioso, uma imaginação graduada em consciência. Um Cobas. Repetia-me ele na seguinte manhã, ao almoço não foi alegre o almoço eu próprio estava a cair de sono tinha velado uma parte da noite de amor era impossível não se ama duas vezes a mesma mulher e eu, que tinha de amar aquela tempos depois não lhe estava agora preso por nenhum outro vínculo além de uma fantasia passageira alguma obediência e muita fatuidade e isto basta a explicar a vigília era despeito um despeitozinho agudo como ponta de alfinete o qual se desfez com charutos, murros, leituras truncadas até romper a aurora a mais tranquila das horroras mas eu era moço tinha o remédio em mim mesmo. Meu pai é que não pôde suportar facilmente a pancada. Pensando bem, pode ser que não morresse precisamente do desastre, mas que o desastre lhe complicou as últimas dores, é positivo. Morreu daí a quatro meses, acabrunhado, triste, com uma preocupação intensa e contínua, a semelhança de remorso, um desencanto mortal que lhe substituiu os reumatismos e tosses. Teve ainda uma meia hora de alegria, foi quando um dos ministros o visitou. Vi-lhe, lembra-me bem, vi-lhe o grato sorriso de outro tempo, e nos olhos uma concentração de luz, que era, por assim dizer, o último lampejo da alma expirante. Mas a tristeza tomou logo, a tristeza de morrer sem me ver posto em algum lugar alto, como aliás me cabia. Um Cubas Morreu alguns dias depois da visita do ministro, uma manhã de maio, entre os dois filhos, Sabina e eu, e mais o tio e o defonso e meu cunhado. Morreu sem lhe poder valer a ciência. Dos médicos, nem o nosso amor, nem os cuidados, que foram muitos, nem coisa nenhuma, tinha de morrer, morreu. Um Cubas Capítulo 45 Notas Soluços Lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, um homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão, caixão, essa, tocheiros, convites, convidados que entravam. Lentamente, a passo surdo, e apertavam a mão à família, alguns tristes, todos sérios e calados, Padre e sacristão, rezas, as d'água benta, o fechar do caixão a prego e martelo, seis pessoas que o tomam da essa, e o levantam, e o descem a custo pela escada, não obstante os gritos, soluços e novas lágrimas da família, e vão até o coche fúnebre, e o colocam em cima e traspassam e apertam as careias, o rodar do coche, o rodar dos carros, um a um. Isto que parece um simples inventário, eram notas que eu havia tomado para um capítulo extremamente suculento, em que provava que a Terra deve continuar a girar em volta do Sol, porquanto... a ah, a natureza não inventou a morte senão com o fim de dar vida a algumas indústrias, armadores, segeiros, empresas funerárias, tipografias, e outras que ela sagazmente previu. b. Mortas essas indústrias, pela ausência da morte humana, não é improvável que viessem a morrer os respectivos industriais, o que dava na mesma. Mas tudo isto são apenas notas de um capítulo que não escrevo. Capítulo 46 A Herança Veja-nos agora o leitor, oito dias depois da morte de meu pai, minha irmã sentada num sofá, pouco adiante, o cotrim, de pé, encostado a um consolo, com os braços cruzados. E a morder o bigode, eu a passear de um lado para outro, com os olhos no chão. Luto pesado. Profundo silêncio. Mas afinal, disse Cotrim, esta casa pouco mais pode valer de 30 contos, demos que valha 35. Vale 50, ponderei. A Sabina sabe que custou 58. Podia custar até 60, tomou Codrim, mas não se segue que os valesse, e menos ainda que os valha hoje. Você sabe que as casas, aqui há anos, baixaram muito. Olhe, se esta vale os 50 contos, quantos não? Vale a que você deseja para si, a do campo Não fale nisso Uma casa velha Velha Exclamou Sabina, levantando as mãos ao teto Parece-lhe nova, aposto Ora, mano, deixe-se dessas coisas Disse Sabina, erguendo-se do sofá Podemos arranjar tudo em boa amizade, e com lisura. Por exemplo, o Cotrim não aceita os pretos, quer só o boleiro de papai e o Paulo. O boleiro não, acude eu, fico com a sege e não hei de ir comprar outro. Bem, fico com o Paulo e o Prudêncio. O Prudêncio está livre. Livre. Há dois anos. Livre. Como seu pai arranjava estas coisas cá por casa, sem dar parte a ninguém. Está direito. Quanto à prata, creio que não libertou a prata. Tínhamos falado na prata, a velha prataria do tempo de Dom José I. A porção mais grave da herança, já pelo lavor, já pela vetustez, já pela origem da propriedade, dizia meu pai que o conde da Cunha, quando vice-rei do Brasil, adera de presente a meu bisavô Luís Cubas. Quanto à prata, continuou o cotrim, eu não faria questão nenhuma, se não fosse o desejo que sua irmã tem de ficar com ela, e acho-lhe razão. Sabina é casada, e precisa de uma... copa digna, apresentável. Você é solteiro, não recebe, não? Mas posso casar. Para quê? Interrompeu Sabina. Sabina. Era tão sublime esta pergunta, que por alguns instantes me fez esquecer os interesses. Sorri, peguei na mão de Sabina, bati-lhe levemente na palma, tudo isso com tão boa sombra, que o Cotrim interpretou o gesto como de aquiescência, e agradeceu mo Que é lá? Redargui, não sei de coisa nenhuma nem cedo nem sede. abanei a cabeça deixa, Cotrim, disse minha irmã ao marido vê se ele quer ficar também com a nossa roupa do corpo é só o que falta não falta mais nada quer a sege quer o boleiro, quer a prata, quer tudo olhe é muito mais sumário citar-nos a juízo e provar com testemunhas que Sabina não é sua irmã, que eu não sou seu cunhado e que Deus não é. Deus, faça isto e não perde nada, nenhuma colherinha. Ora, meu amigo, outro ofício. Estava tão agastado e eu não menos que entendi oferecer um meio de conciliação, dividir a prata. Riu-se e perguntou-me a quem caberia o bule e a quem o açucareiro, e depois desta pergunta, declarou que teríamos tempo de liquidar a pretensão, quando menos em juízo. Entretanto, Sabina fora até a janela que dava para a chácara, e depois de um instante, Voltou, e propôs ceder o Paulo e outro preto, com a condição de ficar com a prata, eu ia dizer que não me convinha, mas o cotrinha adiantou-se e disse a mesma coisa. Isso nunca. Não faço esmolas. Disse ele. Jantamos tristes. Meu tio Cônego apareceu sobremesa, e ainda presenciou uma pequena altercação meus filhos, disse ele lembrem-se que meu irmão deixou um pão bem grande para ser repartido por todos mas o cotrim creio, creio a questão, porém, não é de pão, é de manteiga pão seco é que eu não engulo Fizeram-se finalmente as partilhas, mas nós estávamos brigados. E digo-lhes, que ainda assim, custou-me muito a brigar com Sabina. Éramos tão amigos. Jogos poeris, folhas de... Crianças, risos e tristezas da idade adulta, dividimos muita vez esse pão da alegria e da miséria irmamente, como bons irmãos que éramos, mas estávamos brigados, tal qual a beleza de Marcela, que se esvaiu com as bexigas, capítulo 47, o recluso, Marcela, Sabina, Virgília, aí estou eu a fundir todos os candres como se esses nomes e pessoas não fossem mais do que modos de ser da minha afeição anterior. Pena de maus. Costumes, ata uma gravata ao teu estilo, veste-lhe um colete menos sórdido, e depois, sim, depois vem comigo, entra nessa casa... Estira-te nessa rede que me embalou a melhor parte dos anos que decorreram desde o inventário de meu pai até 1842. Vem, se te cheirar a algum aroma de toucador, não cuides que o mandei derramar para meu regalo, é um vestígio da N ou da Z ou da U que todas essas letras maiúsculas embalaram aí a sua elegante abjeção mas, se além do aroma, quiseres outra coisa fica-te com o desejo porque eu não guardei retratos, nem cartas, nem memórias a mesma comoção esvaiu se e só me ficaram as letras iniciais vivi meio recluso Indo de longe em longe a algum baile, ou teatro, ou palestra, mas a maior parte do tempo passei a comigo mesmo. Vivia, deixava-me ir ao curso e recurso dos sucessos e dos dias, ora buliçoso, ora apático, entre a ambição e o desânimo. Escrevia política e fazia literatura. Mandava artigos e versos para as folhas públicas e cheguei a alcançar certa reputação de polemista e de poeta. Quando me lembrava do Lobo Neves, que era já deputado, e de Virgília, futura marquesa, perguntava a mim mesmo por que não seria melhor deputado e melhor marquês do que o Lobo Neves, eu, que valia mais... Muito mais do que ele, e dizia isto a olhar para a ponta do nariz. Capítulo 48 Um primo de Virgília. Sabe quem chegou ontem de São Paulo? Perguntou-me uma noite o Luiz Dutra. O Luiz Dutra era um primo de Virgília, que também privava com as moças. Os versos dele agradavam e valiam mais do que os meus, mas ele tinha necessidade da sanção de alguns, que lhe confirmasse o aplauso dos outros. Como fosse acanhado, não interrogava ninguém, mas deleitava-se com ouvir alguma palavra de apreço, então criava novas forças e arremetia juvenilmente ao trabalho. Pobre Luiz Dutra, apenas publicava alguma coisa, corria à minha casa, e entrava a girar em volta de mim, espreita de um juízo, de uma palavra, de um gesto, que lhe aprovasse a recente produção, e eu falava-lhe de mil coisas diferentes, do último baile do catete, da discussão das câmaras de berlindas e cavalos, de tudo, menos dos seus versos ou prosas. Ele respondia-me, a princípio com animação, depois mais frouxo, torcia a rédea da conversa para o assunto dele, abria um livro, perguntava-me se tinha algum trabalho novo, e eu dizia-lhe que sim ou que não, mas torcia a rédea para o outro lado, e lá ia ele atrás de mim, até que empacava de todo e sala triste Minha intenção era fazê-lo duvidar de si mesmo, desaninhá lo eliminá-lo E tudo isto a olhar para a ponta do nariz Capítulo 49 A Ponta do Nariz Nariz, consciência sem remorsos Tu me valeste muito na vida. Já meditaste alguma vez no destino do nariz, amado leitor? A explicação do Dr. Pangloss é que o nariz foi criado para uso dos óculos, e tal explicação confesso que até certo tempo me pareceu definitiva, mas veio um dia, em que... Estando a ruminar esse e outros pontos obscuros de filosofia, atinei com a única, verdadeira e definitiva explicação. Com efeito, bastou-me atentar no costume do fakir. Sabe o leitor que o fakir gasta longas horas a olhar para a ponta do nariz, com o fim único de ver a luz celeste. Quando ele finca os olhos na ponta do nariz, perde o sentimento das coisas externas, embeleza se no invisível, apreende o impalpável, desvincula-se da terra, dissolve-se, eteriza-se. Essa sublimação do ser pela ponta do nariz é o fenômeno mais excelso do espírito, e a faculdade de a obter não pertence ao fakir somente é universal cada homem tem necessidade e poder de contemplar o seu próprio nariz para o fim de ver a luz celeste e tal contemplação cujo efeito é a subordinação do universo a um nariz somente constitui o equilíbrio das sociedades se os narizes se contemplassem exclusivamente uns aos outros o gênero humano não chegaria a durar dois séculos. Extingue-se com as primeiras tribos. Ouço daqui uma objeção do leitor. Como pode ser assim, diz ele, se nunca jamais ninguém não viu estarem os homens a contemplar o seu próprio nariz? Leitor obtuso... Isso prova que nunca entraste no cérebro de um chapeleiro. Um chapeleiro passa por uma loja de chapéus, é a loja de um rival, que a abriu há dois anos, tinha então duas portas, hoje tem quatro, promete ter seis e oito. Nas vidraças ostentam-se os chapéus do rival. Pelas portas entram os fregueses do rival, o chapeleiro compara aquela loja com a sua, que é mais antiga e tem só duas portas, e aqueles chapéus com os seus, menos buscados, ainda que de igual preço. Mortifica-se naturalmente, mas vai andando, concentrado, com os olhos para baixo ou para a frente a indagar as causas da prosperidade do outro e do seu próprio atraso, quando ele chapeleiro é muito melhor chapeleiro do que o outro chapeleiro. Nesse instante é que os olhos se ficham na ponta do nariz. A conclusão, portanto, é que há duas forças capitais, o amor, que multiplica a espécie, e o nariz, que a subordina ao indivíduo Procriação, equilíbrio Capítulo 50 Virgília Casada Quem chegou de São Paulo foi minha prima Virgília, casada com o Lobo Neves, continuou Luiz Dutra Ah! E só hoje é que eu soube uma coisa, seu Maganão que foi? Que você quis casar com ela? Ideias de meu pai? Quem lhe disse isso? Ela mesma. Falei-lhe muito em você, e ela então contou-me tudo. No dia seguinte, estando na rua do ouvidor, porta da tipografia do Plante, vi assomar, a distância uma mulher esplêndida. era ela, só a reconhecia a poucos passos tão outra estava a tal ponto a natureza e a arte lhe haviam dado o último apuro cortejamos-nos ela seguiu, entrou com o marido na carruagem que os esperava um pouco acima eu fiquei atônito oito dias depois Encontrei-a num baile, creio que chegamos a trocar duas ou três palavras. Mas no outro baile, dado daí a um mês, em casa de uma senhora, que ornara os salões do primeiro reinado, e não desornava então os do segundo, a aproximação foi maior e mais longa, porque conversamos e valsamos. A valsa é uma deliciosa coisa. Valsamos, e não nego que, ao conchegar ao meu corpo aquele corpo flexível e magnífico, tive uma singular sensação, uma sensação de homem roubado. Está muito calor, disse ela, logo que acabamos. Vamos ao terraço? Não, pode constipar-se. Vamos a outra sala? Na outra sala estava o Lobo Neves, que me fez muitos cumprimentos, acerca dos meus escritos políticos, acrescentando que nada dizia dos literários, por não entender deles, mas os políticos eram excelentes, bem pensados e bem escritos. Respondi-lhe com iguais esmeros de cortesia, e separamos-nos contentes um com o outro. Cerca de três semanas depois recebi um convite dele para uma reunião íntima. Fui, Virgília recebeu-me com esta graciosa palavra. O Senhor hoje há de valsar comigo. Na verdade, eu tinha fama e era valsista emérito, em não admira que ela me preferisse. Valsamos uma vez, e mais outra vez. Um livro perdeu Francesca, cá foi a valsa que nos perdeu. Creio que nessa noite apertei-lhe a mão com muita força, e ela deixou-a ficar, como esquecida, e eu a abraçá-la e todos com os olhos em nós, e nos outros que também se abraçavam e giravam. Um Delírio Capítulo 51 É Minha — E minha? — disse eu comigo, logo que a passei a outro cavaleiro, e confesso que durante o resto da noite, foi sem a ideia entranhando no espírito, não a força de martelo, mas de verruma, que é mais insinuativa. — E minha? — dizia eu ao chegar à porta de casa. — Mas aí, como se o destino ou o acaso ou o que quer que fosse, se lembrasse de dar algum pasto aos meus arrobos possessórios, luziu me no chão uma coisa redonda e amarela. Abaixei-me, era uma hmm. moeda de ouro, uma meia dobra. E minha? Repeti eu a rir-me, e meti a hmm. no bolso. Nessa noite não pensei mais na moeda, mas no dia seguinte, Recordando o caso, senti uns repelões da consciência, e uma voz que me perguntava por que diabo seria minha uma moeda que eu não herdara nem ganhara, mas somente achara na rua. Evidentemente não era minha, era de outro, daquele que a perdera, rico ou pobre e talvez fosse pobre, algum operário que não teria com que dar de comer à mulher e aos filhos, mas se fosse rico, o meu dever ficava o mesmo. Cumpria restituir a moeda e o melhor meio, o único meio, era fazê-lo por intermédio de um anúncio ou da polícia. Enviei um carta ao chefe de polícia, remetendo-lhe o achado, e rogando-lhe que, pelos meios a seu alcance, fizesse devolvê-lo às mãos do verdadeiro dono. Mandei a carta e almocei tranquilo, posso até dizer que jubiloso. Minha consciência valsara tanto na véspera, que chegou a ficar sufocada, sem respiração, mas a restituição da meia-dobra foi uma janela que se abriu para o outro lado da moral, entrou uma onda de ar puro, e a pobre dama respirou a larga. Ventilai as consciências. Não vos digo mais nada. Todavia, despido de quaisquer outras circunstâncias, o meu ato era bonito, porque exprimia um justo escrúpulo, um sentimento de alma delicada. Era o que me dizia a minha dama interior, com um modo austero e meigo a um tempo, é o que ela me dizia, reclinada ao peitoril da janela aberta. Fizeste bem, Cubas, andaste perfeitamente. Este ar não é só puro, é balsâmico, é uma transpiração dos eternos jardins. Queres ver o que fizeste, Cubas? E a boa dama sacou um espelho e abriu o diante dos olhos. Vi, claramente vista, a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, nítida, multiplicando-se por si mesma, ser dez, depois trinta, depois quinhentas, exprimindo assim o benefício que me daria na vida e na morte o simples ato da restituição. E eu espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato, revia-me nele, achava-me bom, talvez grande. Uma simples moeda, hein? Vejam o que é ter valsado um pouquinho mais. Assim, eu, Brascobas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Talvez não entendas o que ai fica, talvez queiras uma coisa mais concreta, um embrulho, por exemplo. Um embrulho misterioso Pois toma lá o embrulho misterioso Capítulo 52 O embrulho misterioso Foi o caso que, alguns dias depois, indo eu a Botafogo, tropecei num embrulho, que estava na praia Não digo bem, houve menos tropeção que pontapé Vendo um embrulho, não grande, mas limpo e corretamente feito, atado com um barbante rijo, uma coisa que parecia alguma coisa, lembrou-me bater-lhe com o pé, assim por experiência, e bati, e o embrulho resistiu. Relancei os olhos em volta de mim, a praia estava deserta, ao longe uns meninos brincavam, um pescador curava as redes ainda mais longe, ninguém que pudesse ver a minha ação, inclinei-me, apanhei o embrulho e segui. Segui, mas não sem receio. Podia ser uma pulha de rapazes. Tive ideia de devolver o achado à praia, mas apalpei-o e rejeitei a ideia. Um pouco adiante... Desandei o caminho e guiei para casa Vejamos, disse eu ao entrar no gabinete E hesitei um instante, creio que por vergonha, assaltou-me outra vez o receio da polha E certo que não havia ali nenhuma testemunha externa Mas eu tinha dentro de mim mesmo um garoto, que havia de assobiar, inchar grunhir, patear, apopar, cacarejar, fazer o diabo, se me visse abrir o embrulho e achar dentro um dúzia de lenços velhos ou duas dúzias de goiabas verdes. Era tarde, a curiosidade estava aguçada, como deve estar a do leitor, desfiz o embrulho, e vi, achei, contei, recontei nada menos de cinco contos de réis nada menos talvez uns dez mil réis mais cinco contos em boas notas e dobras tudo assiadinho e arranjadinho um achado raro embrulhei-as de novo ao jantar pareceu-me que um dos moleques falara a outro com os olhos ter me iam espreitado interroguei-os discretamente e concluí que não sobre o jantar fui outra vez ao gabinete examinei o dinheiro e um dos meus cuidados maternais a respeito de cinco contos eu, que era abastado para não pensar mais naquilo foi de noite à casa do lobo neves quem estará muito comigo não deixasse de frequentar as recepções da mulher. Lá encontrei o chefe de polícia, foi lhe apresentado, ele lembrou-se logo da carta e da meia-dobra que eu lhe remeterá alguns dias antes. Aventou o caso. Virgília pareceu saborear o meu procedimento, e cada um dos presentes acertou de contar uma anedota análoga, que eu ouvi com impaciência de mulher histérica. De noite, no dia seguinte, em toda aquela semana pensei o menos que pude nos cinco contos, e até confesso que os deixei muito quietinhos na gaveta da secretária. Gostava de... Falar de todas as coisas, menos de dinheiro, e principalmente de dinheiro achado, todavia não era crime achar dinheiro, era uma felicidade, um bom acaso, era talvez um lance da providência. Não podia ser outra coisa. Não se perdem cinco contos, como se perde um lenço de tabaco. Cinco contos levam-se com trinta mil sentidos, apalpam-se a miúdo, não se lhes tiram os olhos de cima, nem as mãos, nem o pensamento, e para se perderem assim tolamente, numa praia, é necessário que Crime é que não podia ser o achado, nem crime, nem desonra, nem nada que embaciasse o caráter de um homem era um achado, um acerto feliz, como a sorte grande, como as apostas de cavalo, como os ganhos de um jogo honesto e até direi que a minha felicidade era merecida, porque eu não me sentia mal, nem indigno dos benefícios da providência. Estes cinco contos, dizia eu comigo, três semanas depois, Ei de empregá-los em alguma ação boa, talvez um dote a alguma menina pobre, ou outra coisa assim. Ei de ver. Nesse mesmo dia levei-os ao Banco do Brasil. Lá me receberam com muitas e delicadas alusões ao caso da meia-dobra, cuja notícia andava já espalhada entre as pessoas do meu... Conhecimento, respondi enfadado que a coisa não valia a pena de tamanho estrondo, louvaram-me então a modéstia e porque eu me encolerizasse, replicaram-me que era simplesmente grande. Capítulo 53 Virgília é que já se não lembrava da meia dobra, toda ela estava concentrada em mim, nos meus olhos, na minha vida, no meu pensamento, era o que dizia, e era verdade. Há umas plantas que nascem e crescem depressa, outras são tardias e peicas. O nosso amor era daquelas, brotou com tal ímpeto e tanta seiva, que, dentro em pouco, era a mais vasta, folhuda e exuberante criatura dos Basques. Não lhes poderei dizer, ao certo, os dias que durou esse crescimento. Lembra-me, sim, que, em certa noite, abotou-se a flor, ou o beijo, se assim lhe quiserem chamar, um beijo que ela me deu, trêmula, coitadinha, trêmula de medo, porque era ao portão da chácara, à vista das estrelas, das castas-estrelas de Otelo, e o Chester Uniu-nos esse beijo único, breve como a ocasião, ardente como o amor, prólogo de uma vida de delícias, de terras, de remorsos, de prazeres que rematavam em dor, de aflições que desabrochavam em alegria, uma hipocrisia paciente e sistemática, Único freio de uma paixão sem freio, vida de agitações, de coleiras, de desesperos e de ciúmes, que uma hora pagava a farta e de sobra, mas outra hora vinha e engolia aquela, com tudo mais, para deixar à tona as agitações e o resto, e o resto do resto, que é o fastio e a saciedade, tal foi o livro daquele prólogo. Capítulo 54 A pêndula Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir, estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdia o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal... Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo, sentado entre dois sacos, o da vida e da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las à morte, e a contá-las assim. Outra de menos. Outra de menos. Outra de menos. Outra de menos. O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda, para que ele não deixasse de bater nunca, e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções A que se transformam ou acabam, as mesmas instituições morrem, o relógio é definitivo e perpétuo, o derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira, para saber a hora exata em que morre. Naquela noite não padece essa triste sensação de enfado, mas outra, e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre outras, a semelhança de devotas que se abalroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados, e de certo tempo em diante não ouvi coisa nenhuma, porque o meu pensamento... Ardiloso e Traquinas, saltou pela janela fora e bateu as asas na direção da casa de Virgília. Aí achou ao peitoril de uma janela o pensamento de Virgília, saudaram-se e ficaram de palestra. Nós rolarmos na cama, talvez com frio, necessitados de repouso, e os dois vadios ali postos, a repetirem O Velho Diálogo de Adão e Eva Capítulo 55 O Velho Diálogo de Adão e Eva Brascobas Virgília Brascobas Virgília Brascobas Virgília Brascobas Virgília Brascubas. Virgília Cubas, Virgília Capítulo 56 O momento oportuno Mas, com a breca Quem me explicará a razão desta diferença? Um dia vimos-nos, tratamos o casamento, desfizemo lo e separamos-nos a frio, sem dor, porque não houvera paixão nenhuma, mordiu-me apenas algum despeito e nada mais. Correm anos, torno a vê-la, dá três ou quatro giros de valsa, e eis-nos a amar um ao outro com delírio. A beleza de Virgília chegara, é certo, a um alto grau de apuro, mas nós. Éramos substancialmente os mesmos, e eu, a minha parte, não me tornara mais bonito nem mais elegante. Quem me explicará a razão dessa diferença? A razão não podia ser outra senão o um momento oportuno. Não era oportuno o primeiro momento, porque, se nenhum de nós estava verde para o amor ambos o estávamos para o nosso amor, distinção fundamental não há amor possível sem a oportunidade dos sujeitos esta explicação achei a eu mesmo, dois anos depois do beijo um dia que Virgília se me queixava de um pinta que laia e tenazmente a galanteava que importuno Dizia ela fazendo uma careta de raiva. Estremeci, fitei a vi que a indignação era sincera, então ocorreu-me que talvez eu tivesse provocado alguma vez aquela mesma careta, e compreendi logo toda a grandeza da minha. Evolução Tinha vindo de importuno a oportuno. Capítulo 57 Destino Sim, Senhor, amávamos. Agora, que todas as leis sociais nolo impediam, agora é que nos amávamos deveras. Achávamos-nos jungidos um ao outro, como as duas almas que o poeta encontrou no purgatório. Dei pari, come boi. Evano a agilgo, e digo mal, comparando-nos a bois, porque nós éramos outra espécie de animal menos tardo, mais velhaco e lascivo. Eis-nos a caminhar sem saber até onde, nem por que estradas escusas, problema que me assustou, durante algumas semanas, mas cuja solução entreguei ao destino. Pobre destino! Onde andarás agora, grande procurador dos negócios humanos? Talvez estejas a criar pele nova, outra cara, outras maneiras, outro nome, e não é impossível que... Já me não lembra onde estava? Ah! Nas estradas escusas. Disse eu comigo que já agora seria o que Deus quisesse. Era a nossa sorte amar-nos, se assim não fora, como explicaríamos a valsa e o resto? Virgília pensava a mesma coisa. Um dia, depois de me confessar que tinha momentos de remorsos, como eu lhe dissesse que, se tinha remorsos, é porque me não tinha amor, Virgília cingiu me com os seus magníficos braços, murmurando... Amo-te, é a vontade do céu E esta palavra não vinha à toa, Virgília era um pouco religiosa Não ouvia missa aos domingos, é verdade E creio até que só ia às igrejas em dia de festa E quando havia lugar vago em alguma tribuna Mas rezava todas as noites, com fervor ou pelo menos, com sono tinha medo às trovoadas nessas ocasiões, tapava os ouvidos e resmoneava todas as orações do catecismo na alcova dela havia um oratóriozinho de jacarandá, obra de Itália, de três pólmos de altura com três imagens dentro mas não falava dele as amigas ao contrário, taxava de beatas as que eram só religiosas. Algum tempo, desconfiei que havia nela certo vexame de crer, e que a sua religião era uma espécie de camisa de flanela preservativa e clandestina, mas evidentemente era engano meu. CAPÍTULO 58 CONFIDÊNCIA o lobo Neves, a princípio, metia-me grandes sustos. Pura ilusão. Como adorasse a mulher, não se vexava de dizer muitas vezes, achava que Virgília era a perfeição mesma, um conjunto de qualidades sólidas e finas, amorável, elegante, austera, um modelo. E a confiança não parava aí. De fresta que era, chegou à porta escancarada. Um dia confessou-me que trazia uma triste carcoma na existência, faltava-lhe a glória pública. Animei-o, disse-lhe muitas coisas bonitas, que ele ouviu com aquela unção religiosa de um desejo que não quer acabar de morrer, então compreendi que a ambição dele andava cansada de bater as asas, sem poder abrir o voo. Dias depois disse-me todos os seus tédios e desfalecimentos, as amarguras engolidas, as raivas sopitadas, contou-me que a vida política era um tecido de invejas, despeitos, intrigas, perfidias, interesses, vaidades... Evidentemente havia aí uma crise de melancolia, tratei de combatê-la. Sei o que lhe digo, replicou-me com tristeza. Não pode imaginar o que tenho passado. Entrei na política por gosto, por família, por ambição, e um pouco por vaidade. Já vê que... Reuni em mim só todos os motivos que levam o homem à vida pública, faltou-me só o interesse de outra natureza. Vira o teatro pelo lado da plateia, e, palavra, que era bonito. Soberbo cenário, vida, movimento e graça na representação. Escriturei-me, deram-me um papel que... Mas para que o estou a fatigar com isto? Deixe-me ficar com as minhas amovinações. Creia que tenho passado horas e dias. Não há constância de sentimentos, não há gratidão, não há nada, nada, nada. Calou-se profundamente abatido, com os olhos no ar, parecendo não ouvir coisa nenhuma, a não ser o eco de seus próprios pensamentos. Após alguns instantes, ergueu-se e estendeu-me a mão. O Senhor há de rir-se de mim, disse ele, mas desculpe aquele desabafo, tinha um negócio, que me mordia o espírito. E ria, de um jeito sombrio e triste, depois pediu-me que não referisse a ninguém o que se passara entre nós, ponderei-lhe que a rigor não se passara nada. Entraram dois deputados e um chefe político da paróquia. O lobo Neves recebeu-os com alegria, a princípio um tanto postiça, mas logo depois natural. No fim de meia hora, Ninguém diria que ele não era o mais afortunado dos homens, conversava, chasqueava, e ria, e riam todos. Capítulo 59 Um encontro Deve ser um vinho bem enérgico a política, dizia eu comigo, a Gávea ao sair da casa de Lobo Neves, e fui andando, fui andando, até que na Rua dos Barbonos vi uma Sege, e dentro um dos ministros, meu antigo companheiro de colégio. Cortejamos-nos afetuosamente, a Sege seguiu, e eu fui andando, andando, andando. Por que não serei eu ministro? Esta ideia, rútila e grande, trajada ao bizarro, como diria o padre Bernardes, esta ideia começou uma vertigem de cabriolas e eu deixei-me estar com os olhos nela, a achar-lhe... Graça? E não pensei mais na tristeza de Lobo Neves, senti a atração do abismo. Recordei aquele companheiro de colégio, as correrias nos morros, as alegrias e travessuras, e comparei o menino com o homem... E perguntei a mim mesmo por que não seria eu como ele. Entrava então no Passeio Público, e tudo me parecia dizer a mesma coisa. Por que não serás ministro, Cubas? Cubas, por que não serás ministro de Estado? Ao ouvi-lo, uma deliciosa sensação me refrescava todo o sistema. Entrei, fui sentar-me num banco, a cavar comigo aquela ideia. E Virgília que havia de gostar. Alguns minutos depois vejo encaminhar-se para mim uma cara, que me não pareceu desconhecida. Conhecia-a, fosse de onde fosse. Imaginem um homem de 38 a 40 anos, alto, magro e pálido. As roupas, salvo o feitio, pareciam ter escapado ao cativeiro de Babilônia, o chapéu era contemporâneo do de Gessler. Imaginem agora uma sobrecasaca mais larga do que pediam as carnes, ou, literalmente, os ossos da pessoa, a cor preta ia cedendo o passo a um amarelo sem brilho, o pelo desaparecia aos poucos, dos oito primitivos botões restavam três. As calças, de brim pardo, tinham duas fortes joelheiras, enquanto as bainhas eram roldas pelo tacão de um botim sem misericórdia nem graxa. Ao pescoço flutuavam as pontas de uma gravata de duas cores, ambas desmaiadas apertando um colarinho de oito dias creio que trazia também colete um colete de seda escura roto a espaços e desabotoado aposto que me não conhece senhor doutor Cubas disse ele não me lembra sou o Borba, o Quincas Borba Recuei espantado Quem me dera agora o verbo solene de um bossuel ou de Vieira, para contar tamanha desolação Era o Quincas Borba, o gracioso menino de outro tempo, o meu companheiro de colégio, tão inteligente e abastado O Quincas Borba Não, impossível, não pode ser não podia... Acabar de crer que essa figura esqualida, essa barba pintada de branco, esse maltrapilho avelhentado, que toda essa ruína fosse o Kinkas Borba. E era... Os olhos tinham um resto da expressão de outro tempo, e o sorriso não perdera certo ar escarninho que lhe era peculiar. Entretanto... Ele suportava com firmeza o meu espanto. No fim de algum tempo arredei os olhos, se a figura repelia, a comparação acabrunhava. Não é preciso contar-lhe nada, disse ele e enfim: o senhor adivinha tudo. Uma via de misérias, de atribulações e de lutas. Lembrasse das nossas festas em que eu figurava de... rei. Que trambolhão. Acabo mendigo. E alçando a mão direita e os ombros, com um ar de indiferença, parecia resignado aos golpes da fortuna, e não sei até se contente. Talvez contente. Com certeza, impassível. Não havia nele a resignação cristã, nem a conformidade filosófica. Parece que a miséria lhe calejará a alma, a ponto de lhe tirar a sensação da lama. Arrastava os zandrajos, como outrora a púrpura, com certa graça indolente. «Procure-me», disse eu, «poderei arranjar-lhe alguma coisa». Um sorriso magnífico lhe abriu os lábios. Não é o primeiro que me promete alguma coisa, replicou, e não sei se será o último que não me fará nada. E para quê? Eu nada peço, a não ser dinheiro, dinheiros, sim, porque é necessário comer, e as casas de pasto não fiam, Nem as quitandeiras... Uma coisa de nada, uns dois vintens de ângulo, nem isso fiam as malditas quitandeiras. Um inferno, meu, ia dizer meu amigo. Um inferno. O diabo. Todos os diabos. Olhe, ainda hoje não há em você. Não? Não, sai muito cedo de casa. Sabe onde moro? No terceiro degrau das escadas de São Francisco, à esquerda de quem sobe, não precisa bater na porta. Casa fresca, extremamente fresca. Pois saí cedo, e ainda não comi. Tirei a carteira, escolhi uma nota de cinco mil réis, a menos limpa, e dei-lhe ele recebeu em me a com os olhos cintilantes de cobiça, levantou a nota ao ar e agitou a entusiasmado. In hoc signo vinces, bradou, e depois beijou a com muitos ademanes de ternura e tão ruiduça expansão que me produziu um sentimento misto de nojo e lástima. Ele que era arguto, entendeu-me, ficou sério, grotescamente sério, e pediu-me desculpa da alegria, dizendo que era alegria de pobre que não via, desde muitos anos, uma nota de cinco mil réis. Pois está em suas mãos ver outras muitas, disse eu. Sim. Acudiu ele, dando um bote para mim. Trabalhando, conclui eu. Fez um gesto de desdém, calou-se alguns instantes, depois disse-me positivamente que não queria trabalhar. Eu estava enjoado dessa abjeção tão cômica e tão triste, e preparei-me para sair. Não vá sem eu lhe ensinar a minha filosofia da miséria, disse ele escarranchando-se diante de mim Capítulo 60 O Abraço Cuidei que o pobre diabo estivesse doido e ia afastar-me quando ele me pegou no pulso e olhou alguns instantes para o brilhante que eu trazia no dedo Senti-lhe na mão uns estremeções de cobiça uns pruridos de posse Magnífico, disse ele. Depois começou a andar a roda de mim e a examinar-me muito. O senhor tratasse, disse ele. Joias, roupa fina, elegante é. Compare esses sapatos aos meus, que diferença. Pudera não. Digo-lhe que se trata... E moças? Como vão elas? Está casado? Não? Nem eu? Moro na rua? Não quero saber onde mora, atalhou Quincas Borba. Se alguma vez nos virmos, dê-me outra nota de cinco mil réis mas permita-me que não a vá buscar a sua casa e uma espécie de orgulho agora, adeus, vejo que está impaciente adeus e obrigado deixa-me agradecer-lhe de mais perto e dizendo isto abraçou-me com tal ímpeto que eu não pude evitá-lo separamos-nos finalmente, eu a passo largo, com a camisa amarrotada do abraço, enfadado e triste já não dominava em mim a parte simpática da sensação, mas a outra quisera ver-lhe a miséria digna contudo, não pude deixar de comparar outra vez o homem de agora com o de outrora Entristecer-me e encarar o abismo que separa as esperanças de um tempo da realidade de outro tempo. Ora Deus. Vamos jantar, disse comigo. Meto a mão no colete e não acho o relógio. Última desilusão. O Borba a mão no abraço. Capítulo Capítulo 61 um projeto jantei triste não era a falta do relógio que me pungia era a imagem do autor do furto e as reminiscências de criança e outra vez a comparação e a conclusão desde a sopa começou a abrir em mim a flor amarela e mórbida do capítulo 25 e então jantei depressa para correr à casa de Virgília Virgília era o presente eu queria refugiar-me nele para escapar às opressões do passado porque o encontro do Quincas Borba tornara-me aos olhos o passado não qual fora deveras mas um passado roto abjeto, mendigo e gatuno saí de casa mas era cedo Iria achá-los à mesa. Outra vez pensei no Quincas Borba, e tive então um desejo de tomar ao passeio público, a ver se o achava, a ideia de o regenerar surgiu-me como uma forte necessidade. Fui, mas já não o achei. Indaguei do guarda, disse-me que efetivamente esse sujeito ia por ali às vezes. A que horas? Não tem hora certa. Não era impossível encontrá-lo noutra ocasião, prometi a mim mesmo lá voltar. A necessidade de o regenerar, de o trazer ao trabalho e ao respeito de sua pessoa enchia meu coração. Eu começava a sentir um bem-estar, uma elevação, uma admiração de mim próprio. Nisto caia a noite, fui ter com Virgília. Capítulo 62 O Travesseiro Fui ter com Virgília, bem depressa esqueci o Quincas Borba. Virgília era o travesseiro do meu espírito, um travesseiro mole, tépido, aromático, enfronhado em cambraia e bruxelas. Era ali que ele costumava repousar de todas as sensações mas, simplesmente enfadonhas, ou até dular russas. É, bem pesadas as coisas, não era outra a razão da existência de Virgília, não podia ser. Cinco minutos bastaram para ouvidar inteiramente o Kinkas. Borba Cinco minutos de uma contemplação mútua, com as mãos presas umas nas outras, cinco minutos e um beijo. E lá se foi a lembrança do Quincas Borba. Escrófula da vida, andrajo do passado, que me importa que exista, que malestes os olhos dos outros, se eu tenho dois polmos de um travesseiro divino para fechar os olhos e dormir. Capítulo 63 Fujamos Ai! Nem sempre dormir. Três semanas depois, indo à casa de Verdília, eram quatro horas da tarde, achei-a triste e abatida. Não me quis dizer o que era, mas, como eu instasse muito... Creio que o Damião desconfia alguma coisa. Noto agora umas esquisitices nele. Não sei. Trata-me bem, não há dúvida, mas o olhar parece que não é o mesmo. Durmo mal, ainda esta noite acordei, aterrada, estava sonhando que ele me ia matar. Talvez seja ilusão mas eu penso que ele desconfia. Tranquilizei-a como pude, disse que podiam ser cuidados políticos. Virgília concordou que seriam, mas ficou ainda muito excitada e nervosa. Estávamos na sala de visitas, que dava justamente para a chácara, onde trocáramos o beijo inicial. Uma janela aberta deixava entrar o vento, que sacudia frouxamente as cortinas, e eu fiquei a olhar para as cortinas, sem as ver. Empunhara o binóculo da imaginação, lobrigava, ao... Longe, uma casa nossa, uma vida nossa, um mundo nosso, em que não havia lobo-neves, nem casamento, nem moral, nem nenhum outro liame, que nos tolhesse a expansão da vontade. Esta ideia embriagou-me, eliminados assim o mundo, a moral e o marido, não haveria mais que penetrar naquela habitação dos anjos. Virgília, disse, eu proponho-te uma coisa. Que é... Amas-me. Ó... Oh suspirou ela, singindo-me os braços ao pescoço Virgília amava-me com fúria, aquela resposta era a verdade patente Com os braços ao meu pescoço, calada, respirando muito, deixou-se ficar a olhar para mim com os seus grandes e belos olhos, que davam uma sensação singular de luz úmida e eu deixei-me estar a vê-los, a namorar-lhe a boca, fresca como a madrugada, e insaciável como a morte. A beleza de Virgília tinha agora um tom grandioso, que não possuíra antes de casar. Era dessas figuras talhadas em pentélico, de um lavor nobre, rasgado e puro, tranquilamente bela, como hum. as estátuas, mas não apática nem fria ao contrário tinha o aspecto das naturezas cálidas e podia se dizer que na realidade resumia todo o amor resumia o sobretudo naquela ocasião em que exprimia mudamente tudo quanto pode dizer a pupila humana mas o tempo urgia deslacei lhe as mãos peguei-lhe nos pulsos e, fito nela, perguntei-lhe se tinha coragem de quê? de fugir iremos para onde nos for mais cômodo, uma casa grande ou pequena, a tua vontade, na roça ou na cidade, ou na Europa, onde te parecer, onde ninguém nos aborreça e não haja perigos para ti onde vivamos um para o outro sim fujamos tarde ou cedo ele pode descobrir alguma coisa e estarás perdida ouves perdida, morta e ele também porque eu o matarei juro-te interrompe-me Virgília empalidecera muito, deixou cair os braços e sentou-se no canapé. Esteve assim alguns instantes, sem me dizer palavra, não sei se vacilante na escolha, se aterrada com a ideia da descoberta e da morte. Fui-me a ela, insiste na proposta, disse-lhe todas as vantagens de uma vida a sós, sem zelos, nem terras, nem aflições. Virgília ouvia-me calada, depois disse: Não escaparíamos talvez, ele iria ter comigo e matava-me do mesmo modo. Mostrei-lhe que não. O mundo era assaz vasto, e eu tinha os meios de viver onde quer que houvesse ar puro e muito sol. Ele não chegaria até lá, só as grandes paixões são capazes de grandes ações, e ele não a amava tanto que pudesse ir buscá-la, se ela estivesse longe. Virgília fez um gesto de espanto e quase indignação, murmurou que o marido gostava muito dela. Pode ser, respondi eu, pode ser que sim. E fui até a janela, e comecei a assobiar e a rufar com os dedos no peitoril. Virgília chamou-me, eu deixei-me estar, a remoer os meus zelos, a desejar estrangular o marido, se o tivesse ali à mão. Justamente, nesse instante, apareceu na chácara o Lobo Neves. Não tremas assim, leitora pálida. Descansa, que não hei de rubricar esta lauda com um pingo de sangue. Logo que o lobo Neves entrou na chácara, fiz-lhe um gesto amigo, acompanhado de uma palavra graciosa, Virgília retirou-se apressadamente da sala, e ele entrou daí a três minutos. Está cá há muito tempo. Disse-me ele. Não? Não? entrar a sério, pesado, derramando os olhos de um modo distraído, costume seu, que trocou logo por uma verdadeira expansão de jovialidade, quando viu chegar o filho, o Nunho, o futuro bacharel do capítulo 8, tomou-o nos braços, levantou-o ao ar, beijou-o muitas vezes, eu, que tinha ódio ao menino, afastei-me de ambos Virgília tomou a sala ah respirou Lobo Neves sentando-se preguiçosamente no sofá cansado perguntei eu muito aturei duas maçadas de primeira ordem uma na câmara e outra na rua e ainda temos terceira acrescentou Olhando para a mulher. Que é? Perguntou Virgília. Um? Adivinha. Virgília sentara-se ao lado dele, pegou-lhe numa das mãos, compôs-lhe a gravata, e tomou a perguntar o que era. Nada menos que um camarote. Para a Candiani. Para a Candiani. Virgília bateu palmas, levantou-se, deu um beijo no filho, com um ar de alegria pueril que distoava muito da figura, depois perguntou se o camarote era de boca ou do centro. Consultou o marido, em voz baixa, acerca da toilette que faria, da ópera que se cantava, e de não sei que outras coisas. Você janta conosco, doutor, disse-me o lobo Neves. Veio para isso mesmo, confirmou a mulher, diz que você possui o melhor vinho do Rio de Janeiro. Nem por isso bebe muito. Ao jantar, desmentiu. bebi mais do que costumava, ainda assim, menos do que era preciso para perder a razão. Já estava excitado, fiquei um pouco mais. Era a primeira grande cólera que eu sentia contra Virgília. Não olhei uma só vez para ela durante o jantar, falei de política, da imprensa, do ministério, creio que falaria de teologia, se a soubesse, ou se me lembrasse. O Lobo Neves acompanhava-me com muita placidez e dignidade, e até com certa benevolência superior, e tudo aquilo me irritava também, e me tomava mais amargo e longo o jantar. Despedi-me apenas nos levantamos da mesa. — Até logo, não? — perguntou o Lobo Neves. — Pode ser. E saí. Capítulo 64 A Transação Vaguei pelas ruas e recolhi-me às nove horas. Não podendo dormir, atirei-me a ler e escrever. Às onze horas estava arrependido de não ter ido ao teatro, consultei o relógio, quis vestir-me, e sair. Julguei. Porém, que chegaria tarde, demais, era dar prova de fraqueza. Evidentemente, Virgília começava a aborrecer-se de mim, pensava eu. E esta ideia fez-me sucessivamente desesperado e frio, disposto a esquecê-la e a matá-la. via a dali mesmo, reclinada no camarote... Com os seus magníficos braços nus, os braços que eram meus, só meus, fascinando os olhos de todos, com o vestido soberbo que havia de ter, o colo de leite, os cabelos postos em bandos a maneira do tempo, e os brilhantes, menos luzidios que os olhos dela. Via a assim, e doía-me que a vissem outros. Depois, começava a despila, a pôr de lado as joias e seidas, a despenteá-la com as minhas mãos sofregas e lascivas, a tomá-la, não sei se mais bela, se mais natural, a tomá-la minha, somente minha, unicamente minha. No dia seguinte, não me pude ter, fui cedo à casa de Virgília, achei-a com os olhos vermelhos de chorar que houve? perguntei você não me ama? foi a sua resposta nunca me teve a menor soma de amor tratou-me ontem como se me tivesse ódio se eu ao menos soubesse o que é que fiz mas não sei não me dirá o que foi que foi o que? Creio que não houve nada. Nada. Tratou-me como não se trata um cachorro. A esta palavra, peguei-lhe nas mãos, beijei-as, e duas lágrimas rebentaram-lhe dos olhos. Acabou, acabou, disse eu. Não tive ânimo de arguir e, aliás arguila de que não era culpa dela se o marido a amava disse-lhe que não me fizera coisa nenhuma, que eu tinha necessariamente ciúmes do outro que nem sempre o podia suportar de cara alegre, acrescentei que talvez houvesse nele muita dissimulação e que o melhor meio de fechar a porta aos sustos e às dissensões era aceitar a minha ideia da véspera. Pensei nisso, acudiu Virgília, uma casinha só nossa, solitária, metida num jardim, em alguma rua escondida, não é? Acho a ideia boa, mas para que fugir? Disse isto com o tom ingênuo e preguiçoso de quem não cuida em mal... E o sorriso que lhe derreava os cantos da boca trazia a mesma expressão de candidez. Então, afastando-me, respondi... Você é que nunca me teve amor? Eu? Sim, é uma egoísta. Prefere ver-me padecer todos os dias é uma egoísta sem nome. Virgília desatou a chorar, e para não atrair gente, metia o lenço na boca, recalcava o soluços, explosão que me desconcertou. Se alguém a ouvisse, perdia-se tudo. Inclinei-me para ela, travei-lhe dos pulsos, sussurrei-lhe os nomes mais doces da nossa intimidade, Mostrei-lhe o perigo, o terror apaziguou-a. Não posso, disse ela daí a alguns instantes, não deixo meu filho, se o levar, estou certa de que ele me irá buscar ao fim do mundo. Não posso, mate-me você, se o quiser, ou deixe-me morrer. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Sossegui, olhe que podem ouvi-la. Que ouçam. Não me importa. Estava ainda excitada, pedi-lhe que esquecesse tudo, que me perdoasse, que eu era um doido, mas que a minha insânia provinha dela e com ela acabaria. Virgília enxugou os olhos e estendeu-me a mão. Sorrimos ambos. Minutos depois, tornávamos ao assunto da casinha solitária, em alguma rua escusa. CAPÍTULO 65 OLHEIROS E ESCUTAS Interrompeu-nos o rumor de um carro na chácara. Veio um escravo dizer que era a baronesa X. Virgília consultou-me com os olhos. Se a senhora está assim com dor de cabeça, disse eu, parece que o melhor é não receber. Já se apiou. Perguntou Virgília ao escravo. Já se apiou, diz que precisa muito de falar com Siná. Que entre? A baronesa entrou daí a pouco. Não sei se contava comigo na sala... Mas era impossível mostrar maior alvoroço. Bons olhos o vejam. Explodiu ela. Onde se mete o senhor que não aparece em parte nenhuma? Pois olhe, ontem admirou-me não o ver no teatro. A Candiani esteve deliciosa. Que mulher gosta da Candiani. E natural. Os senhores são todos os mesmos. O barão dizia ontem, no camarote, que uma só italiana vale por cinco brasileiras. Que desaforo. E desaforo de velho, que é pior. Mas por que é que o senhor não foi ontem ao teatro? Uma enxaqueca. Qual? Algum namoro, não acha, Virgília? Pois, meu amigo, aprecie-se, porque o senhor deve estar com 40 anos, ou perto disso. Não tem 40 anos. Não lhe posso dizer com certeza, respondi eu, mas se me dá licença vou consultar a certidão de batismo. Vá, vá e estendendo minha mão até quando sábado ficamos em casa o barão está com uma saudade suas chegando à rua arrependi-me de ter saído a baronesa era uma das pessoas que mais desconfiavam de nós 55 anos que pareciam 40 macia, risonha vestígios de beleza porte elegante e maneiras finas não falava muito nem sempre possuía a grande arte de escutar os outros espiando-os reclinava-se então na cadeira desembanhava um olhar afiado e comprido e deixava-se estar os outros não sabendo o que era falavam olhavam, gesticulavam, ao tempo que ela olhava só, hora fixa, ora móvel, levando a astúcia ao ponto de olhar às vezes para dentro de si, porque deixava cair as pálpebras, mas, como as pestanas eram rótulas, o olhar continuava o seu ofício, remexendo mexendo a alma e a vida dos outros. A segunda pessoa era um parente de Virgília, o Viegas, um cangalho de 70 invernos, chupado e amarelado, que padecia de um reumatismo teimoso, de uma asma não menos teimosa e de uma lesão do coração, era um hospital concentrado. Os olhos, porém, luziam de muita vida e saúde. Virgília, nas primeiras semanas, não lhe tinha medo nenhum, dizia-me que, quando o Viegas parecia espreitar, com o olhar fixo, estava simplesmente contando dinheiro. Com efeito, era um grande avaro. Havia ainda o primo de Virgília, o Luiz Dutra, que eu, entretanto... Agora desarmava a força de lhe falar nos versos e prosas, e de o apresentar aos conhecidos. Quando estes, ligando o nome à pessoa, se mostravam contentes da apresentação, não há dúvida que Luiz Dutra exultava de felicidade, mas eu curava-me da felicidade com a esperança de que ele nos não denunciasse nunca. Havia... Enfim, umas duas ou três senhoras, vários gamenhos, e os fâmulos, que naturalmente se desforravam assim da condição servil, e tudo isso constituía uma verdadeira floresta de olheiros e escutas, por entre os quais tínhamos de resvalar com a tática e maciez das cobras. Capítulo 66 As Pernas Ora, enquanto eu pensava naquela gente, iam-me as pernas levando, ruas abaixo, de modo que insensivelmente me achei à porta do Hotel Farouche. De costume jantava-ai, mas, não tendo deliberadamente andado, nenhum merecimento da ação me cabe, e sim as pernas, que a fizeram. Abençoadas pernas! E a quem vos trate com desdém ou indiferença. Eu mesmo, até então, tinha-vos em má conta, zangava-me quando vos fatigaveis, quando não podíeis ir além de certo ponto e me deixaveis com o desejo a voar, a semelhança de galinha atada pelos pés. Aquele caso, porém, foi um raio de luz. Sim, Pernas amigas, vós deixastes a minha cabeça o trabalho de pensar em Virgília, e dissestes uma à outra. Ele precisa comer, são horas de jantar, vamos levá-lo ao faroche, dividamos a consciência dele, uma parte fique lá com a dama, tomemos nós a outra, para que ele vá direito, não abalroe as dientes e as carroças, Tire o chapéu aos conhecidos, e finalmente chegue são e salvo ao hotel. E cumpristes a risca o vosso propósito, amáveis pernas, o que me obriga a imortalizar-vos nesta página.